Ela pegou uma kill, velho, pra vale eu valer gold. Mano, eu não entendi. Se pá, era pra eu ter dado em vem né, agora com o meu combo. pelo tá 4x12, Lord of nazaric Esse cara vai ser uma celebridade em 2020. Ha! esqueci de fazer colhedor, mano. É por isso que eu não tô dando dano, mano. Melhor que ela vai sair da base, eu já vou estar ali de mansinho esperando ela. Quanto que o MF Garcia fez? Não sei, velho, mas é essa Lux aí vai repetir o feito. Aí você tá e tá ficando forte. É bom que ela fica forte, que os caras não dão FF. Aí quando eu tiver que ganhar o game, eu dou aí canela e acabou. Ela sabe que eu tô na maldade com ela, filho. Não posso dar... Aparecer assim de, de bobo não Se pá que eu vou ter que matar a Vayne uma vez hein Se eu matar a Lux e morrer pra Vayne O jogo dá uma, dá uma zedada